O Condemate, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, firmou um acordo junto ao Instituto Avon para a criação do programa Coli, que visa receber e capacitar mulheres e meninas vítimas de violência. O projeto assinado nesta quinta-feira pelo presidente da associação, Gustavo Henrique Costa, e pela diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelin, já está em vigor para as 12 cidades consorciadas. Primeiro, mostra a responsabilidade social das empresas e, em particular, da Avon. A gente fica muito feliz em receber essa ajuda, a gente precisa desse auxílio. É um golaço que eles já têm em várias cidades, né? mais de cidades, e não vai ser diferente aqui. Mas o acolhimento da mulher ele é extremamente necessário, principalmente no momento de mais vulnerabilidade. Hoje, no AutoGT, a gente tem 80 vagas no total. Né? 40% em Guarulhos, 20% em Suzano, 20% em Mogi. E isso ainda é muito pouco, face aos números que a gente mostrou aí há pouco, né? Só no acumulado dos primeiros cinco meses, 1.800 casos. Desses 5% são de mulheres que realmente precisam de um acolhimento melhor, de um abrigo. Ou seja, a gente está falando de 90%. Só do que a gente já tem de vaga já é insuficiente. Então, esse programa nos auxilia, nos desafoga, né? Principalmente... Para aqueles casos menos complexos que a gente consegue contar com a, com a colaboração e parceria aí do Grupo Avon e da Acor. Então, para a gente é algo extraordinário e a gente fica muito feliz de saber que pode contar com institutos, empresas do bem. É muito importante essa criação, essa parceria através do consórcio com Demate, com a iniciativa privada, o Instituto Avon, para a gente conseguir dar essa oportunidade de acolher essas mulheres vítimas de violência. É, não são todos os municípios que hoje contam com um espaço para acolher essas mulheres e essa parceria vem ser lá esse trabalho em conjunto para a gente ter esse espaço é, em parceria com o município, com o Instituto Avon, para acolher essas mulheres? Olha, o Instituto Avon de fato tem mais de 140 projetos em 19 anos de atuação. A importância desse projeto, de criar mais esse projeto, se revelou durante o período pandêmico, naquele período em que a mulher, em muitos casos, estava confinada com o autor da agressão. foi Exatamente. Foi aí dentro desse contexto de isolamento da mulher e que a gente é, vislumbrou e criou, desenvolveu esse projeto que amplia os recursos à disposição do gestor público para que essa mulher possa ser acolhida numa, numa condição digna e re, se reorganizar e recomeçar. O nosso objetivo é ampliar os recursos e a qualidade do atendimento para que a mulher confie cada vez mais na rede de proteção, porque a mulher precisa, de fato, acessar a rede de proteção para percorrer a sua jornada de denúncia e emancipação da situação de violência. A delegada da Delegacia de Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, comentou a importância do evento. Então, é super importante que as vítimas é, solicitem ajuda justamente para quebrar esse ciclo de violência. Como o prefeito mencionou, quando uma vítima sofre violência, é a família que sofre. Então, e, a, e a família vai reflexo em toda a sociedade. E quando a família não está bem estruturada, a sociedade é que perde. Então é muito importante que a gente quebre esse ciclo. E para isso, as vítimas precisam realmente ser empoderadas e auxiliadas a pedir ajuda.